Bom dia, gente. Oi oh, galera. Oh, oh. Boa tarde. Bom dia, gente. Boa tarde. Oi. Não. Nossa. <risos> <risos> Bom dia, gente. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Ah, isso é sua entrada, né? Estamos bem hoje. Ok, vamos começar o vídeo já. <risos> A gente queria fazer um vídeo falando um pouquinho sobre como foi planejar um casamento intercultural. Não foi fácil. Não. <risos> não foi fácil. A gente brigou várias vezes. Não foi divertido. Às vezes foi divertido, não, às vezes tá não foi. está sendo um processo muito legal e gostoso e a gente tá curtindo fazer, mas a parte do intercultural realmente foi bem difícil. É, primeiro você vocês precisam pensar que tem dois jeitos de fazer casamentos tem um jeito americano, tem um jeito brasileiro eu tava torcendo para todas as coisas serem americanas e ela brasileiras então às vezes foi muito difícil né? porque nós dois somos... Uh... cabecinhas duras é. um pouquinho <risos> é. em relação a algumas coisas então nessa parte foi muito difícil mas no fim nós vamos explicar que foi uma experiência e, e ainda não terminou, mas foi uma experiência <risos> até agora muito diferente Mas no fim estamos felizes porque vai ser um casamento único, único né É, com certeza é. No começo, assim, é, o problema é que eu nunca fui num casamento brasileiro, a não ser quando eu era bebê Então eu não sei direito como é que é no Brasil Aí eu já tinha visto como os casamentos eram aqui Então todo mundo no Brasil me falava fazer de um jeito brasileiro e o Brian falando de fazer do jeito americano, e eu fiquei perdida e foi bem tipo, lá, foi foi complicado é, Vamos dar um exemplo em relação à janta A janta nos Estados Unidos, nos casamentos, tem um jeito específico de fazer É assim, todo mundo entra na recepção, na festa, né Todo mundo tem um lugar na mesa, sentado, uhum. e pessoas vieram e servir a é. janta e na janta é quando você faz todos os discursos, é isso? É, da, da madrinha né, mais especial, do padrinho mais especial, que isso é uma coisa que a gente também não tem no Brasil, uhum. né? E do pai. São três discursos que abrem o um jantar. É. Só que no Brasil a gente não tem esses discursos. Mas na minha cabeça era sempre precisamos isso 100%, não pode faltar. É. E enquanto no Brasil existem duas maneiras de fazer o jantar, existe essa maneira em que tem os locais sentados em que as pessoas são servidas ou se servem no buffet, enfim, assim como é nos Estados Unidos, mas existe um jeito que é o jantar volante, que não tem mesa para todo mundo, que simplesmente são pratos menores e os garçons vão servindo e você vai comendo e vai acontecendo durante a festa, meio que ao mesmo tempo. E esse era o jeito que eu queria fazer. Então, vamos cantar como você me, me falou, me cantou, que a gente não iria ter um, uma janta assim. Então, eu tava querendo fazer, na verdade, antes de ir pro Brasil, eu queria fazer a janta igual a você, né? A gente tava. Depois de uma. Nossa, tanta, tanta cena assim, amor. Eu não tô fazendo uma Casem. cena. Não tô, eu tô. assim, ó. Então, antes de ir pro Brasil, eu também tava com essa ideia de fazer a janta, porque como eu disse, minha cabeça tava um pouco voltada pro casamento americano. E quando eu cheguei no Brasil, eu descobri, conversando com o decorador, com o pessoal do buffet, com o pessoal da festa, enfim como que funcionava no Brasil e como que o meu buffet que eu tinha contratado estava pensando em fazer o casamento, que era o volante. E até o meu decorador falou, é melhor, o estilo do casamento que você está querendo, o espaço que você tem, o dinheiro que você tem, é melhor fazer volante. Mas em vez de me ligar e falar, oi amor, estou pensando que, que janta não vai dar certo, que tem outros jeitos de fazer a uh, recepção. Ela só decidiu na hora, ah, tá bom, nós vamos ter uma janta. E, e, gente, ela não me falou até, a gente tava jantando na casa dos meus pais na frente deles. Ela falou, ah, ô, oh, Brian... Uh, não vamos ter uma janta, isso saiu um... Não, não saí, Sa... não saí, eu fiquei lá. Mas ó, deixa eu explicar, de... pior que a gente brigou feio aquele dia. Mas é que, gente, eu não queria dar notícia por Skype, porque eu sabia que a gente ia brigar, porque o Brian mas queria isso, porque queria isso voltar. Foi, isso foi duas semanas depois de você voltar. Não. Foi sim. Foi alguns dias depois, ah. tá, mas enfim... Eu sabia que a gente ia brigar por aquilo, eu não tava a fim de brigar por, por Skype. Esperei vir para os Estados Unidos, e eu esperei ter testemunhas <risos> por perto. Eu sei, foi muito errado o que eu fiz, gente, mas é que eu paraí queria tanto esse jantar que eu falei, cara, o dia que eu der essa notícia já era. É, mas depois dessa briguinha, eu eu também percebi que seria um pouco um tipo um pouco especial, um pouco diferente fazer. Uh, recepção nesse jeito, então eu é. concordei com, com Acho que você. essa foi, na verdade, a única briga que a gente teve do casamento, né? É. O resto foi mais... Na verdade, se a gente fizesse um casamento totalmente americano no Brasil, primeiro, tipo, daí não ia ter nada da minha cultura, e segundo, que daí pros americanos, eles estão indo pra um país diferente pra ver um casamento que eles veem igual aqui, é. então a gente acabou... Ele acabou cedendo e viu que realmente podia ser especial fazer justamente o jantar volante. É. Todas as coisas em relação a, a tendo um, um casamento americano contra um casamento brasileiro Todos os costumes e decidindo qual costume é melhor ou não melhor Mas qual costume é certo para nosso casamento Era a coisa mais difícil hum. segunda coisa era todos os detalhes sobre qual língua vamos usar Nossa. para a cerimônia hum. um, Como os discursos, os discursos. Isso foi a segunda pior coisa É, tipo... Bom, primeiro discursos, né? Uma coisa que a gente não tem muito no Brasil é a madrinha e padrinhos fazendo discursos Mas é muito importante para os mercados. É, e quando eu falei pra minha madrinha pra minha maid of honor, que ela ia ter que fazer discurso ela surtou eu acho que ela ainda não está totalmente feliz com a ideia, mas ela vai ter que fazer. E falei pro meu pai também que ele vai ter que fazer, e daí meu pai, meu Deus, mas eu não sei falar inglês. Daí eu falei, pai, não, os discursos cada um vai falar na sua própria língua, né, foi assim é. que a gente chegou a... Senão as, as coisas, as piadas não vão fazer sentido, então é, é melhor... Falar na sua língua para essas coisas. É. E ia ficar muito longo também. Imagina até que Sim. três discursos em duas línguas cada ia ficar pô, 40 minutos de discurso. É muito tempo. E imagina, normalmente para vocês que não conhecem os casamentos americanos. É, os discursos são engraçados e também, como se fala? Emotivos. Emotivos, né? É. Mas imagina falando uma piada ou fazendo uma piada em, em português e depois tipo, traduzindo para inglês, seria estranho. É, então a gente decidiu que, enfim, os americanos não infelizmente não vão conseguir entender o discurso da minha madrinha. O do meu pai, nós iremos fazer, é, meu pai vai traduzir para o inglês, para a gente entregar para os americanos, o do meu pai. Mas assim, eles vão acabar perdendo um pouco, mas pelo menos para eles entenderem o que meu pai quer falar, que é o discurso mais importante da noite, é o do meu pai, quando ele agradece todo mundo por ter vindo, uhum. né? Então a gente achou que isso a gente vai fazer escrito. E os brasileiros que não falam inglês, não vão entender o, discur o discurso dos padrinhos do Brian. É. é só eu no projeto, né? É. Que faz, que faz muito sentido. É, que faz. É, eu acho. Porque vai ter. Eu acho que vai ter 20, 25 americanos que não falam nada de português, que não vão entender, mas. Acontece, né, eles gente? Eles precisam aprender português. É, então. começa a estudar, <risos> tem, tem um mês aí. E fale sobre a cerimônia daí que, que a gente vai fazer. Tá. Então, primeiro foi difícil achar alguém para. Como se fala? Para tipo... celebrar. Celebrar não é comemorar é celebrar. Também, mas ce é celebrar a cerimônia Tá, foi muito difícil achar essa pessoa Porque primeiro é difícil achar uma pessoa que fala uma língua, né? Fa fazer essas coisas, que conhece a gente Decidimos escolher o vô dela Sim, meu vôzinho Então ele fala muito bem inglês, português claro hum. E daí ele vai vai fazer isso para, para a gente um... é, porque ele... na verdade não foi tão difícil escolher ele porque foi uma das únicas pessoas que que fala as duas línguas muito bem né uh -huh. e que nos conhece é outra coisa também que a gente decidiu ele é que ele consegue ser direto e tipo fazer umas piadinhas uhum. e ele não é enrolado para falar as coisas é. e eu sou a única neta dele então ele ficou bem feliz quando a gente convidou é. ele vai ser muito bom ah. ah, e os nossos votos, o Brian vai falar inglês e eu vou falar em português uh -huh. E aí entende quem tem que entender uh -huh. <risos> também Porque senão a gente, as pessoas vão estar de pé na nossa cerimônia Só poucas pessoas vão estar sentadas, então não pode ser uma coisa de uma hora de duração Sim, e então... eu odeio o casamento que tem uma cerimônia de 30, 40 minutos uh -huh. É muito, muito tempo é. Você, você perde o um momento é, eu também acho. O nosso vai ser 30 minutos desde o momento em que o meu avô entra, e daí entra o Brian, entra padrinhas, madrinhas, enfim, entra eu. Acontece a parte que meu avô vai conversar, a nossa troca de votos, é, a aliança, uhum. declara o marido-mulher, e a gente vai embora. Assim que a gente for embora, deu 30 minutos. Uhum. Então eu acho que isso é o tempo perfeito, porque daí a parte da falação... Vai ser mais ou menos 15, 20 minutos no máximo é, Mas eu ainda acho que 30 minutos é muito para tudo, mas... Mas é que também não dá pra fazer muito mais curto é, que isso É, mas e outra coisa que falamos é que vai ser em duas línguas, então isso demora é. o dobro, né? É, que essa parte meu vou vai falar em português e em inglês, então... É. Uh, se vocês realmente querem uh, saber mais sobre nosso casamento, ela tem muitos mais vídeos no canal dela A gringa é. agora sou eu E agora vamos falar sobre um site que tá, estamos fazendo uma parceria com esse site Que vocês podem dar mensagens, tipo enviar mensagens para a gente como, você, como eles falam? Comentário. É, podem mandar mensagens. É, podem mandar me mensagens para gente, tipo... De boa sorte, sei lá. É, é um é. site... A gente fez parceria com o site Me Casei. E o nome do nosso site é casamentodosgringos.com E lá vocês podem ler sobre a nossa história, vocês podem ver algumas fotos nossas, vocês podem escutar músicas que são especiais pra gente. Tem uma parte para vocês deixarem recados, se vocês quiserem, a gente tá amando ler todos eles. Um recado mais lindo que o outro. E tem um espaço também para quem quiser nos ajudar com a nossa lua de mel. Então nós fizemos uma lista de presente de lua de mel que vai ser em Alagoas. É, vamos ficar em Maceió e Maragogi, né? Uh -huh. E aí tem vários presentinhos de 5 reais, 10 reais. Ah, e... tipo, 5 reais para uma camisinha, então. <risos> <risos> ok. Enfim, e a gente é, agradece precisamos muito Precisamos de muito os gente Porque eu não tô a fim de estar grávida no momento Não, não mas o site é bem bem legal, então vamos lá A gente não usou esse site para tudo Porque não queremos que todo mundo entre e Onde que fica o nosso casamento, onde que vai rolar o casamento e tudo isso É, que sempre ah, tem um sem noção, né? Mas é, é um site que oferece todas as coisas em relação ao, ao seu casamento É, inclusive se vocês acabarem usando esse site um dia, gente Vocês conseguem fazer tudo do casamento lá, vocês conseguem colocar todas as informações Conseguem fechar parceria com o hotel para as pessoas ficarem lá Parceria com fornecedores para o seu casamento é, gente, é um site realmente completo que vocês podem usar pelo Mikazei. É, eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês darem uma olhada também. Você vai Mikazei. eu vou? Você vai. É, é meu vídeo é, e E daí, se vocês quiserem, a gente tem três pacotes para vocês usarem lá. Tem o pacote free, que aí vocês podem montar o site de vocês né, totalmente de graça, só que aí tem um pouco de publicidade. Tem o pacote Sublime, que tem algumas coisas a mais e já não tem publicidade. E tem o pacote Royal, que foi o que a gente fez, que tem o nosso próprio domínio, tem mais músicas, enfim, tem mais coisas pra colocar. E vocês vão ver que é muito bonito o site e tudo, é muito legal. É, realmente, é muito lindo. É, as taxas que vocês vão pagar são muito pequenas. E nós temos um presente pra vocês. Ah, é? É. Se vocês usarem, é, com o link que vai estar aqui embaixo o código PRESENTE DOS GRINGOS, vocês conseguem ganhar 20% de desconto no plano Sublime. Então é só entrar por esse link e colocar lá o código. E mesmo que vocês façam os outros pacotes, usem o link É a mesma coisa também. Sublime a banda? Não. Ué, escreve do mesmo okay. jeito, mas não significa a mesma coisa. Enfim, gente, é, realmente é um site muito legal, a gente adorou ter feito essa parceria com eles. E tem um presentinho pra vocês, de nós e deles pra vocês. Quem está planejando um casamento Então gente, é isso. Espero que vocês uh, aprenderam algo sobre nosso casamento Ainda não decidimos exatamente como vai rolar o live do casamento uh, Eu sei que hum. tem muitas pessoas aí que querem assistir ao, ao live Mas eu quero fazer uh, uma pergunta para vocês Porque a coisa é que eu posso tentar fazer um live durante a cerimônia Para vocês verem live mesmo ou eu posso gravar a cerimônia e depois colocar tipo, no, no dia no, seguinte é, Ou tipo duas horas depois do casamento ah, Então vai ser muito boa qualidade E eu acho isso seria um pouco melhor para vocês E vocês nem sabem quando vai rolar o casamento com qualquer jeito Então vai ser tipo... <risos> é! Eu, eu acho que eu vou fazer isso na verdade Mas deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver é, porque na live depende do Wi-Fi. Se o Wi-Fi não for bom, a qualidade do vídeo vai ser horrível pra vocês. Uhum. E vai ser só mais, tipo, 3 ou 4 horas para eu colocar o vídeo depois. Então, é, é isso. Então, espero que vocês tenham uma boa semana, gente. E tchau, tchau. Tchau.